Odores nas águas cinzas, parte 5. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Hoje recebendo a visita dessa amiguinha aqui, a Shanti. Então nós estamos tentando entender a origem dos odores nas águas cinzas e como é que a gente minimiza isso ou elimina. O vídeo de hoje a gente vai dar mais um passo nessa direção. O antigo biodigestor, eliminei a função de biodigestor dele e estou experimentando com ele aberto como é que pode ficar. Observando a chegada das águas, de água da, da máquina, eu acabei fazendo uma pequena adaptação no tubo de entrada do antigo biodigestor. Né? Afilei ele um pouco de maneira a fazer a água espraiar. Com isso, o que a gente ganha é uma maior superfície de contato entre a água e o ar, promovendo maior oxigenação dessa água que está chegando. Então a gente já sabe, tem que ter mais oxigênio para inibir a formação do H2S e manter a formação do, do sulfato ou então do enxofre livre, o S2. E com, com o oxigênio a gente mantém o sulfato e aí não dá cheiro. Não pode formar o H2S. Ok, então ampliou a quantidade de. a, a superfície de contato, de, promovendo a troca gasosa, e então oxigenando um pouco mais a, a água que chega. Legal. No fundo, comecei já a colocar o entulho, que, que, tava, que tem por aqui, e deixei uma semana esse efluente armazenado lá dentro, tudo aberto e de quando em quando, indo perceber a, a formação ou não de odores. Vamos ver o resultado. Vamos um acompanhar como está se comportando a máquina despejando a água. Então, olha que beleza. A gente aumentou bastante a superfície de contato do, do jato d'água com o ar. Isso significa que essa água está sendo oxigenada também. E é isso que a gente quer para facilitar o trabalho de degradação dos sabões em condições aeróbias. Oh, bacana, hein? Oh, ao invés de, de vir um jatinho, um, um fluxo mais concentrado, só de ter feito isso na, na saída do, do tubo, já abriu um leque dessa água, aumentando a possibilidade de trocas gasosas. De um outro ângulo, acompanhando a chegada das águas, olha, agora a gente já, eu já não sinto mais cheiro, porque a água que estava estacionada daqui até a lavanderia, ela já veio aqui para baixo. Então, da, da água mais antiga que estava sendo degradado sabões, né, em condições anaeróbias, ela já está por aqui. Então, olha que esse filete d'água aqui, ele vai facilitar as trocas gasosas. Então, a água já está chegando aqui, sendo um pouco mais oxigenada. Às vezes, uma mudancinha simples naquilo que a gente está fazendo, já dá uma ajuda boa para o sistema de tratamento. último enxágue chegando, vamos ver a velocidade que a água vem. E como é que ela vai se comportar aqui no sistema. Olha só, legal que ela, ela bate nesse tubo central e escorre para os lados também. Atingindo quase todo o sistema. Bacana, ela também está penetrando pelos furos da tubulação. E uma parte dessa água descendo por dentro. Aqui dentro vai se formar uma cama de micro-organismos por onde parte dessa água também vai percolar em condições aeróbias. Estou pensando aqui que talvez eu até jogue esse tubo um pouco mais para cima para essa água vir bater um pouco mais aqui em cima. Vamos ver, mas se não fizer isso agora eu vou observando também, pode ser uma possibilidade mais adiante, dia seguinte da lavação de roupa, é possível ver o efluente lá no fundo, cheiro nenhum. Ah, lá no fundo, então aqui a gente tem água com sabão e com amaciante, e 24 horas depois, sem cheiro. Vamos acompanhar mais um pouco antes de continuar a fazer as intervenções. Passados mais alguns dias, novamente a máquina funcionando e a gente percebe que o fluxo do afluente ao bater aqui nesse tubo central, ele esparrama quase que ao redor desse tubo, pegando uma parte boa do nosso sistema. Já tem uns dias que está aberto, que está com água cinza. Cheiro nenhum, quase nenhum, indicando para a gente que a disposição dessa água em condições aeróbias limita a, a produção do H2S, o sulfeto de hidrogênio, que quando chega no ar é um responsável pelo cheiro desagradável da água cinza. Chegada do afluente. Vindo da máquina, olha, legal, esse tubo central eu vou mantê-lo aqui mesmo, que ele vai acabar cumprindo algumas outras funções, por exemplo, a de aerar a parte de baixo. Eu vou chegar com substrato mais alto por aqui, mas eu ainda vou acompanhar por uns dias, a evolução do, dos odores. Eu deixei isso daqui aberto durante uma semana para acompanhar a evolução do efluente que está se acumulando aqui no fundo e acompanhar a produção de odores ou a exalação de odores. Quase não se percebe odores. Então até aqui ele está funcionando como o tratamento da pia. Olha alguns pequenos animais já haviam começado a colonizar o interior do sistema e agora com a subida do nível eles vão acabar saindo daqui. Estou vendo ali uma maranhinha e um statuzinho. O odor que a gente sente aqui é um pouco o odor do, do sabão que está vindo da máquina. Produção de alguma espuma. Ok, está indo tudo bem. Legal, né? Então, o que a gente está percebendo, o que eu estou percebendo é, mantendo aerado o, o lugar, acontece a digestão pelas bactérias, mas não a formação do H2S, não a formação do cheiro. Até agora está indo tudo bem. Deixei vários dias parado lá o efluente. né? Tá legal. Vamos dar sequência e nos próximos vídeos a gente vai aprendendo um pouco mais. Então por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.